Oh, tem mais um aqui, na bundinha dele, ó. Beleza, rapaziada, já estamos com o nosso amigo Jack aqui, o que que acontece? Rapaziada, é o seguinte, falta simplesmente esse último selvagem, abate -se, recarrega as habilidades de Jack um pouco mais rápido. Vamos ficar esperto. falta só cinco componentes. Beleza, rapaziada, de volta à missão aqui. Me diz uma coisa, oh, oh. a sua mãe e a colmeia, Onde é que foi resistiu? É claro que resistiu. Como eu temia, a jovem Mira não precisava de uma incorporação tão grosseira. É, tem uns negócios aqui no chão, hein? Ó, análise do paciente. Tranquilão, <risos> rapaz. Então, vamos ver qual é que é. Os não, não, meu tem os óculos congelados ali. Quem era ele? Um dos meus melhores geneticistas. Ele fugiu com a pequena Reina, porque aí. deixou de acreditar no nosso trabalho. A Mira sabia onde ele levou ela? que tem as partes que eu disse a Mira que Reina tinha morrido durante a fuga. Achei que isso fosse acabar com a história. Olha o robô mentindo, tio. Como eu estava errado? Ah. O bloco aí. Esse cara mente. Como eu não entendi. Beleza, vamos atrás desse Niles, tio. Pedaço de robô falante e mentiroso. Eu estou muito calmo para arrebentar. O que acontece? Ó, ó, ó. Tá rolando um escorpião King aqui, ó as perninhas dele. É, parece o um goro do Mortal Kombat, hein? Esse cara deve jantar nós muito fácil. Ainda mais com as armas podres que a gente tá aqui. Mas parece ah, que medo, teve outro defeito. Outro Talvez mundo. você possa cuidar disso. Pera aí, diz aí, tio. Sim. Detém os vazamentos. É, Vão de peito nesses vazamentos aí. O caverno encarador, tio. Ah, meu Deus. Será que esses caras explodem? Sim. O jogo tem que combater neles não? Aham, uhum. tranquilo. Ó, ó, já tem uma arma no chão, o caverninho reclama eles da arma. Tranquilo. Eu Troca. Rapaziada, tá rolando uma treta forte ali, hein? Ó oh. Se a gente entrar aqui, acho que a gente se ferra, hein Deixa eu ver, só, só vou bicar Peraí, peraí, é, é, é bom a gente pegar a habilidade Benta lá, do, do, do escudo Vamos ver aí, tio, componex Sai daí, sai daí, sai daí Jogou Jogou <risos> Vamos deixar machucar um pouco, uhum. e depois a gente usa a parada, vamos ver se dá, ó, ó, deixa machucar, vapa, pega, uhum. aí volta rápido, partia, isso, <risos> ah, rapaziada, tem que ser pilantra que você joga aí, viu, rapaziada, <risos> o hard tá hard, hein, tá mentiroso, ó, aí a gente atravessou a parada, atravessou, será, beleza, atravessamos, se inscreve aí tio, ó, tá rolando uma metralhadora aqui cabulosa, hein, <risos> Oh meu Deus do céu. Porta gigante. O robôzinho, abre. Essas portas aqui, o robôzinho bento. O robô, onde é que é a entrada? Cadê o USB da parada? É disso. Rapaz, acho que é nessa área aqui mesmo, hein? Tá, sim. O gerador, caverninha. É, você é gerador, não tem de como. Não né? como. Ó, oh, já liga o gerador. Restaura a energia do, do local. Ele conseguiu. Seu amiguinho é bem habilidoso. Claro que é. Você é Ó. Bom, vocês formam um belo casal Como é que é, oh, rapaziada, esse cara tá armando com nós tio. Ele vai querer congelar nós aqui pra sempre Ele vai usar nós? O cara já tá pressentindo hein? É claro O <risos> Loki, Macintosh. Sigam-me, por favor pera, pera, Como é que é? Pelo menos ele é... é polite, tio Ele é educado É, tá bom Ó, oh, cadê esse Loki, tio? O cara já derrapou na frente Peraí, peraí, tem então... um... Por aqui, por favor Oh, meu Deus, calma aí, tio, calma e aí, vai abrir a porta para nós? Por aqui, por favor. Olha, eu vou indo e tô começando a curtir ele um pouco mais. Não, não, não, que não. Que tá muito é culpado. A matriarca foi gerada a partir das células-tronco da sua avó e Minha do avó? DNA de Cyrus. Oh, meu Deus. Ela. Que que foi? João, este dispositivo é onde Mira aprendeu a controlar seu poder. Você é mega sorte ali, mas também podemos usar para romper seu vínculo, se quiser. Como é que é? Como isso funciona? Danificando levemente seu cérebro O, o que? Levemente? Danificando levemente o é cérebro? É levemente, a calma A conexão com os locustes é baseada num algoritmo genético no lobo temporal oh. Alterar isso requer uma anestesia, digamos Isso parece uma lobotomia Uma lobotomia é muito invasiva, isso é controlado Como é que é? Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente indetectada para onde deve ir Prém matriarca? E aí, tio, o que a gente faz? Ok, tá bom. Não, não, não, não, não, não. Você não vai fazer isso. Eu não confio nessa lata velha. Então fica de olho. Mas eu preciso fazer isso. Peraí, Kate, cuidado. Tô gente. perdendo o controle. Eu não vou machucar mais ninguém, entendeu? Entendi. Rapaziada. <risos> tá meio sinistrão, hein? Mano, o Del não tá curtindo isso. Olha lá, olha lá a risadinha <risos> Essa lata veta tá, tá pilantra, hein? Vou fazer com que doa o mínimo possível. É, é bom mesmo. Cabreirão em chill. Rapaziada, estamos dentro do Loki, matriarca Estamos dentro dele? Olha ali o tamanho do maluco, tio Ih Rapaziada, o cara não está muito Com aparência amigável não, hein tá bem? Ela está bem. Paciência. Ei, Kate, tô aqui, tô aqui. Está dentro do lock? tá tanto dentro dele, hein? Mamãe? A mãe tá do lado, já, já tava de boa ali. Tá mais tranquilinho. Mãezinha, fala com ela. Peraí, tio. Mamãe. Hey, Ei, Niles! Niles! Aonde você vai? Rapaziada, <risos> eu vou ver pelado, eu sabia, tio. Para. Olha ídios, aí, tio, saiu pinando. Jack, vem aqui e acaba com isso. Vai Jack. Sai, sai. Puxa os cabos, tio. Tira o USB. <risos> Rapaziada, o matriarca tava zoando nós, hein? <risos> Nossa Senhora! Olha, o Mano Del pelo menos representou agora, hein? Kate! Kate! ok. Oh, Kate. Aí, tá tudo bem? Por sim, mortal, tá sim, mas... Beleza, vamos. A gente fala disso depois. Não, Peraí, Depois? Escuta, ele me usou. Minha mãe... Ela tá viva. O quê? Tá sim, tio, tá sim. Não era é ela de verdade, a não ser... A não ser que tenha sido... Cadê ele? Desligamento de emergência em progresso. Jogo! Vamos. Ele foi por aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos! Mas até que... <risos> oh. derrapado é no momento. O jogo já tô mirando. Atrás dele! Volta aqui, Niles! Tá Caralho, que merda! Certamente você notou que fui gentil com você. Agora Sabe não isso? está mais vulnerável a colmeia e a sua mãe foi despertada. Cama. Bom... Por assim dizer. Ah, eu vou matar você, porra. Rapaziada, não pode nos ouvir. O, o robô não tava importa. com sintomas, o robô tava ele mentindo é já, tá muito educado. Saia imediatamente do laboratório. Beleza, é que o robô pode ir buscar alguma coisa aqui. Ah. OK, quebramo? Ah. OK, brama parado aqui. Também tá que na sorte. Rapaziada, o caverne tava ligado. Ah, meu Deus do céu. Dá um pedaço de cana na mão com o cavernet, ele destrói tudo. Ah, beleza, somente verificando se não ficou nada pra trás. Nada, nada, nada. Beleza, rapaziada, vamos continuar aqui. Vou fazer vou A gente vai acabar Jogou. congelado. Se aí. não aí, peraí, peraí, jogo. Tá, con tá congelando já agora? Uhum. Onde é que é a tranca, tio? Onde é que é a tranca? Ó, ó, componente. Ah, meu Deus, é uma isca. É uma isca! Não, caverne, não faz isso não. Tá ardendo, tá ardendo. Ó, é aqui. Eu acho que era o Niles. Olha esse Niles. A Identificação. Aprovada. Diretor Niles Samson. Aprovada. Claro. Confinamento criogênico encerrado. Muito lindo. Acidente industrial o caralho. Ele colocou esse cara pra congelar antes de sangrar até a morte. Caramba, que alívio. Peraí, aí. O que é que é, faz? É, A matriarca... Essa matriarca tava zoando isso, Nossa isso, isso, arca, isso, hein Ó, oh, já tá rolando Um documento aqui, ó oh. Análise do paciente EV1849 Beleza, vamos ver o que que essa sala lock tem O Jack tá aqui, é o Jack? Não, É eu metralhadora ah! Beleza, será que a gente tem que mexer mais no PC aqui? Não Ó, oh, essa parada tinha que abrir ah! Tem uma puerta aqui o louco a foi inconsequente. Pera aí, tá aberta. O que significa que nunca verá a grandeza de sua mãe. Como é que é? Vamos derrapar aqui? Transfigurada. Vou te matar, Nai. Isso. O que é esse o robôzinho Rocket, totalmente educado, delicadeza e britânica. O já sabia que por trás daquilo havia coisas. O robô mentiu. Primeira vez que ele mentiu, ele a admitiu a mentira. Rapaziada, aquilo ali já era já uma dica do que ele faria no futuro. O que acontece? Ponto de controle. Kate, quer me dizer que medo, o Niles está falando? não estou entendendo Cânion, nada, tio. Quando cuidarmos do Niles. O canhão criogênix. Vou pegar esse, esse negócio que mesmo, tio. É bom no caneco, rapaz. Tá caindo. A criança precisa de um amiguinho. Para amiguinho. Devia então Olha o Gilbertão, hein? Gilbertão. Esse é forte, você viu, né? Trapézio do menino. O que acontece? Rapaziada, será que é melhor colocar a invisibilidade? V vamos ver qual é que é. Ó, ó, ó. Chega furando o lock lá. Rápido. Não assim! O jogo, não assim. Nossa senhora, tio. Nossa, pauletas, tio. Fura esse lock. <risos> dá uma patate, né? dá. Ai, aprendi. Uma lição. Pega a munição aqui. Ó, oh, pega essa arma aqui. Ó, oh, locustes. Vou pegar esses dois locustes. Ó, oh, nossa, bem altos aqui. Ó, oh, já congelou? Um. O jogo, eu tô congelando o local. Congela dois. Soca. Congela todo mundo. Jogo mentira. Esconde, esconde, esconde isso, isso. Olha, o cara já é melhor, hein? Ele tá aqui dentro! É oh, ele tá dentro, hein? Nossa, tá dentro do meu globo ali. Fazer quase ela, corre igual bicho. rápido. Sabe o que não percebe, o que nenhum de vocês percebe que que é que minhas crianças nunca morrerão. Nunca? Elas oh, foram tá criadas morrendo. para resistir ao conflito de gerações. Rápido. Elas podem recuar, podem hibernar, mas sempre voltarão. Nos certificamos disso. Peraí, tio. Você tá muito louco, hein? Eu tô muito afim de dar o um fim dessa lata de vista. Eu também, nossa senhora, os caras é frangetórios Jack, Mas a o Jack shopping. dá choque nesse bloco aí, pelo amor de Deus Isso, pode, pode todos, todos Ó, oh, por vez Quase hard, o negócio Beleza. Está estar hard que Então vamos insistir, o Nails não pode fugir Beleza, o Niles não pode fugir. O que que acontece? Tentei passar na hora certa aqui. Não vou gastar as paradinhas, não. Acho que dá pra passar correndo aqui. É água, hein? É água? Jack, tá oh, meu Deus, não era esse, não. Deu certo. <risos> Deu certo. Ó, oh, tá rolando mais, hein? Canhão, crioulos. Beleza, tá rolando mais loquinho aqui? Só pra ter certeza. Explodi todos, gente. Eu quero ver que ele voltar. Lancer, retrô Tá rolando outras paradas aqui, ó. Ó, mais munição. Beleza. Rapaziada, é, presa ainda. O quê? Nossa, eu tirei o pistolador, jogo. Onde é que eu fiz essa cagada? <risos> é, isso vai servir. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, tem como jogar o pistolador? Nossa, sem pistolador. Caiu, é. é. Tá rolando um, um gerador ali, uma será? De será que é gerador isso aqui? Vamos ver. Será que isso aí vai... Que jogo! Será que vai rolar algumas paradinhas profissionais aqui? O caberninho já tá ligado, tio. Olha, vai chegar aqui pegando um canhão e, e drop flex. Não tá funcionando. Já cai pro, pra dentro aqui. Tinha um lock ali, o é de um... Um lock esgueirando o local. Ô, oh, meu Deus. Só pra pegar esses negócios aqui. O caberninho se esforçou o máximo, tio. Pra ter essa ideia ali de, de mexer na parada. E vocês vêm fazer isso comigo? O que que acontece? É pra porta, tio. Ó, oh, mexe na lavetas aqui. Vamos ver o que, que tem aqui. Tá trancado. Como é que é? Tem que ter um jeito de abrir isso. Ache um modo de abrir o laboratório. Ixi! Beleza, a gente ligou a parada aqui, com certeza aqui embaixo. Então vai ter mais. Talvez o Jack é possa fazer algo. Vai ter mais coisas escondidas aqui, hein? Tem que haver. Ah. Beleza, deve ter mais geradores. Vamos analisar o local aqui? Cima não tem nada c Peraí, a gente pode mandar o jack por ali o oh, jack oh, meu Deus eu não tinha nem visto que nunca ali vamos lá, jack ver quando é, é jack olha onde vai fazer é do jackão oh, oh, oh. olha a astúcia do menino flipa para dentro gente mas vindo então segura eles aí jack anda logo com isso fazer é onde tu <risos> Franja. Só pode dar uma brincadeira comigo. Ó. Franjamos um. Ótimo, mas não dá pra ir ainda. Não vou deixar essas coisas vivas. Franjamos dois. Ó. Se... Oh. Isso! Baza! Peraí, os, car os caras já deram a volta, hein? Peraí, você vão ser por aqui? Ó. Oh. Frangeto, merda, não param de vir! Tranquilo, ó, tem mais um aqui. Na bundinha dele, ó. Aí não conhece. Ele deu tá aqui, ó. Frangeto. Rapaziada, é, pegamos quase tudo já, hein? Pulou bem alto, bem alto. Rapaziada, se é, o cara entrar aqui é zóio, tio. Vamos botar terror psicológico nos logs. Ó. Dói, Aquela baguncinha. Ó, oh, tem um aqui. Pode ser, não para de vir, não, hein? Não. Ô, oh, oh! Oh, legal, você não dá conta de um, tio? Pelo amor de Deus, hein, tio? Nossa, esse cara é ruim. Ah! Pode ser, a fran já vai voltar. Tem uma granadinha lá no berço deles. Lançando oh. granada de no oh, é berço. Vapa! Peraí. Pega aquele loco ali. Vamos dar um terror nele. É, é ótimo. Ó. Ó. Pera aí. Onde é que esses locks estão? Ó, tem um aqui. pula lá Pula no bercinho dele, vai. Dá é um fatadinho bem lindo. Oh! Oh! Já era, tio. Então vamos atrás do nada. Pode o cara não matou nenhum. Vocês acompanharam ali, você viu que o caminhão é de Chão para pra ele? O cara não dá conta de um. Esse aí é os ajudantes que os caras me dão, tio. meu, oh, só presta no filminho pra falar palavras bonitas e heróicas. rapaziada, assim, tio. Oh, até o Charizard, hein? Beleza, sobrou a porta aqui, ó. Oh, agora a alavanquia já tá mais fácil. Ó. Oh. vai ter revelações aqui, hein? Dentro dessa porta se esconde coisas. Peraí, peraí, e aí, jogo? O meu, matriarca? Fala aqui não. Ah, oh, meu Deus. É matriarca ruim. Ele, ele tá com espinho.